A maioria dos brasileiros vive com mil reais, é né? impressionante. Vive, mano. 1.200, 800. Cara, tem um amigo meu que ganha 900 reais por mês, velho. Caralho, 900, mano. Pô, como você mantém as coisas? Ah, faço uns bicos e tal, mas tiro 1.200 no final do, ano, do mês. E a galera, não tem muita noção que esse bagulho é muito pouco, assim, é? É né, muito velho? pouco, mano. É muito pouco mesmo. E a elite assim. paga com dó ainda, tá ligado? Tipo, quanto mais de elite você trabalha com os caras mais de elite, menor, menos você ganha, velho. É mais acho... fácil você ganhar com o tiozinho aqui da padaria mais do que. Trabalhar com. Ô, Fred, o povo brasileiro fala pra você. Uma... Eu não sei se você percebe isso, assim, mas o pessoal é muito. O brasileiro é muito afável, mano. Porque assim. É, mano. Os caras faz... vão fazer assim. É difícil o pessoal reclamar de salário, assim. O pessoal reclama de outros bagulhos, assim, mano. Que é mais carente, tipo, não tem um plano de saúde, não tem uns bagulhos assim, tá ligado? Mas é só no extremo. Ó, eu, eu, eu, eu sempre fiz muita palestra. Eu parei de falar de assunto disso na palestra, porque, mano, eu arrumava treta com o pessoal, mano. Eu falava, meu, seu patrão, o cara põe uma, uma camisa de solteiro, lá tava. Dá licença, eu não concordo. O meu patrão me trata aqui nem gente, eu durmo lá às vezes, tal, tal. Aí eu, nossa, não acredito. Tipo, eu frito batata de três horas porque eu quero pra servir ele. Aí o caralho, tipo, a mulher descreve um trabalho escravo, tá ligado? Análogo à escravidão mesmo, e ela tá defendendo e arrumando treta comigo. Aí eu parei de falar. Desse. Parei, mano. Eu, eu acho legal os comunistas falando. Vou voltar a falar dos comunistas, <risos> O legal é que os comunistas falando não, mas toda a classe trabalhadora, blá blá blá. Mas vai falar isso na palestra aqui. Você apanha, mano, porque os caras protegem o patrão, velho. É, então, mas eu acho não, que não. A galera, não a maioria, né? A galera acho que não saca até o. o, o... Muitos comunistas acham que não saca o que move a galera, acho, né, assim. Né? É, é. Eu, eu lembro que nessa empresa que eu trabalhava, os caras fizeram uma pesquisa e o salário era o quinto, mano. Era a quinta reclamação da galera. Sim. A galera era muito mais carente, mano, de coisas muito simples, assim, fecha Tipo assim, mano, o, o, o dono da empresa passava na segunda-feira e, mãe, tira a onda lá, se o Corinthians ganhou ou não, tá ligado? É, né? é, é. O pessoal é carente disso, é, mano. Tipo assim, é. ele não quer ser tratado como um, um lixo, assim, porque o dono da empresa tratava o pessoal igual um lixo, mano. É. Não falava um bom dia, falava boa tarde. É. Atrasava o salário, trocava de carro, não falava nada. Aparecia com um é. puto carrão lá, assim. E o pessoal ficava é. bravo com isso. Não era com salário, é. não, assim, o salário, não. O nem... O Corinthians ganhou ele, nem comemorou com nós. Você sabe que eu fui uma vez aqui... Mano, é surreal isso aí que você fez eu lembrar. Eu fui num churrasco da empresa que me chamou, oh, vai lá, tá, os funcionários vão adorar, te ver, papapá. E, e eu fui, aí eu tava conversando com o funcionário, todo mundo, uma festa, churrascão. E eu falei, caramba, patrão, que é gente boa, hein, mano? Tô com uns 80 funcionários, todo mundo comendo, bebendo. cara falou, é, cada um só deu 60 reais, mano. Aí eu, caralho, tipo assim, sério? <risos> tá ligado? O cara fez os caras pagar, velho. Aí eu, é sério? Você deu 60 reais? É, deu 60. Era 80, mas quem for da produção tem desconto, paga... Assim. Caralho, 80, o cara vai ganhar dinheiro com aquela festa, tá ligado? Tipo, eram umas fraldinhas, umas carninhas velhas. Olha, tipo, é umas coisas besta, né? É, assim, véio. vamos falar de... real, real, assim, pro patrão... Porra, velho. Tem pra cara, assim, é dinheiro de pinga, velho. E o cara cobrando dos caras, velho. Tá ligado? Aí eu falei, cara, 80 funcionários, 60 contas, ah, ganhou dinheiro. Porque tem, tem cara que nem come carne dele. <risos> é, é tá ligado? <risos> tipo, ganhou dinheiro. O ah, cara abriu outro negócio cara, paralelo. Assim, 2.200 de lucro naquela festa, não tem mais, né? <risos> Filha da puta, né, velho? Um lucro exorbitante na empresa e o cara não tem a moral de dar uma, é, é... E os bagulho besta, comida, mano. Esse bagulho que me dando mãe, comida, velho. É. Tipo assim, velho, eu tô falando uma empresa, assim, de automação. Mano, que o cara assim, eu juro pro você, fez, eram 14 funcionários. Os caras fizeram o cálculo lá que se colocasse um restaurante. É, é. Do lado, assim mesmo. Era no, na Pria Porinha essa empresa, tem até hoje lá. É. Pra entregar Marmitex todo dia, de segunda a sexta, dava dois mil e pouco, mano, reais por mês. Uma nota, nota da empresa é. lá de faturamento de 300 mil. É. é. Mano, cara, não comida, dá, bicho. O cara não dá. Tá cara? O cara não consegue entender é. que, mano, o adiantar o lado do cara não chegar em casa, precisar fazer uma marmita. É. O cara não consegue entender isso, mano. O cara não dá, cara. É, eu, eu trombei um ex-patrão meu no condomínio da Cátia aqui. Fui no condomínio da Cátia e esse cara passou. E aí me veio, me deu um gatilho, tá ligado? <risos> e ele me olhou, sabe quando o cara me conhece, mas não sabe da onde? Não mas lembro, eu né? sei de onde ele era. Eu sei que eu trabalhava 12 horas pra ele, 12 horas, mano. Era 9 horas é hora normal gente. e 3 horas, hora extra, mas não podia bater o cartão. Ele, deixava, ele fazia a gente bater 7 da noite e a gente trabalhava até as 10, tá ligado? E depois como é que controlava? Não pagava. Não pagava? Não, ele falava, oh, gente, tem que ficar porque eu não consigo manter a empresa. Quer um cappuccino? Quero um, um, um... Faz dois capuchinhos para nós, sim, por, por favor. Por favor. Aí, quando eu vi esse cara lá, me deu um gatilho. Eu falei, onde esse cara veio parar, mano? Tá ligado? É aqui, mano, no condomínio, mano. E o cara, caralho, tá aqui na casa, perto do meu parceiro. E aí ele me cumprimentou assim. Eu falei, ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. Eu fiz até um conto sobre isso. Nos, os ricos também morrem, tem um conto sobre isso. Mas lá eu trabalhava 10, 12 horas por dia, mano. E, e tinha que bater o cartão antes, ligado? porque e era cara... perto do, da sua casa? Era ó. perto da minha casa. Até quando a minha casa destelhou tudo que, que, que, que molhou meus gibis, minha mãe foi lá me, me, me procurar. Lembra, é, mãe? Minha mãe tá aqui também. Aí minha mãe foi lá, me chamou. Ah, seu, seu quarto acabou de destelhar, molhou tudo seus gibi. Aí eu pedi pra ele, ele, ah, mas vai lá correndo. Eu na chuva, correndo, meu, tudo molhado, meus livros, minhas coisas. Era o que o trampo? Era uma metalúrgica, mano. Eu metalúrgica. lixava peça. É, ficava lixando peça pra poder eles pendurar e pôr numa pintura fosfatizada a pó. Então, pintava peça de carro, essas coisas. Mas você falou que era perto, é perto quanto? Porque o pessoal também acha, mano, eu trampo é. 40 minutos da minha casa, é perto, mano. É. Não é perto, não, né? Não, é não um quilômetro e pouco. era. comboio é mas pra um boy longe, cara. mas pra nós é. <risos>